Com a notícia do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, informando que não vai aumentar a taxa de juros, a gente pode ver aqui o índice do dólar completamente aqui, ó, despencando. O índice dólar mostra a força do dólar perante aqui outras moedas internacionais, né, como o euro, a moeda do Japão. Então, pessoal, apesar aqui do Bitcoin a gente ter aqui agora no gráfico diário, né, também no gráfico de 4 horas, a gente tem o Bitcoin muito esticado, eu estou esperando aqui a qualquer momento um pump muito forte do Bitcoin. Vou comentar para vocês no vídeo de hoje. Bom vamos lá pessoal Vamos comentar alguns pontos importantes vai ser só aqui um vídeo super rápido eu nem ia fazer vídeo hoje aqui tô super cansado foi um dia corrido para mim são 9 40 aqui da noite tá só comentar para vocês alguns pontos importantes que eu tô de olho aqui agora né então primeiro pessoal bem importante aqui para o Bitcoin tá esse o índice do dólar para mim aqui é um, um indicador para mim do Bitcoin né quando o índice do dólar começa a cair assim né é um sinal muito positivo Bitcoin tal tá? eu tava esperando isso aqui inclusive eu comentei para vocês né a gente teve essa reversão aqui da dessa tendência aqui do do índice do dólar está fazendo esse oco aqui agora tá então a gente não conseguiu ficar acima dessa dessa dessa linha de, de suporte que seria nessa né? LTB aqui para o índice do dólar rompemos para baixo pessoal tá então aqui vai agora nesse momento esse oco invertido, né então isso aqui é um sinal muito bullish, na minha opinião, tá? É um sinal muito bom. A gente teve também esse, essa, essa cunhazinha aqui do, do, do índice do dólar. A gente poderia buscar, pelo menos aqui, na minha opinião, essa região aqui, a dos 91.5 aqui, né? Então, pessoal, isso aqui é um sinal muito positivo. As pessoas não vão querer mais aí, né, com essa notícia. Qual, qual, qual é o a, a, um incentivo das pessoas segurarem dólar hoje em dia, né? O Banco Central dos Estados Unidos não para de imprimir dinheiro. Né? A gente tem aí a inflação aumentando. Né? Ter dólar hoje em dia no banco, né? cash, é um problema enorme. Né? Porque você está perdendo dinheiro. Né? A moeda fiduciária, você está perdendo dinheiro ao longo da cada minuto que passa. Essa que é a verdade. Então, isso que aqui, isso aqui mostra para mim nesse gráfico aqui agora. Tá? Então, pessoal, a SP500, a gente aqui... Não teve o pump ainda que eu tô esperando, tá? Eu tô esperando um pump muito mais forte da SP500, porque as pessoas vão colocar o seu dinheiro aí, né em, né? em ações de empresas, vão comprar aí ouro, né? Bitcoin, com certeza, né? Porque, pessoal, dinheiro, né? Fiduciário, dinheiro do Estado não vai valer nada, né? Basicamente isso tá acontecendo. Aliás... Uh, uma recomendação para vocês aí, tá quinta-feira aqui agora, né? Amanhã é sexta-feira, breve, breve final de semana. Quem não assistiu ainda esse documentário aqui do Mike Maloney, né? Aconselho a assistir. É... Hidden Secrets of Money, né? O, as, os Segredos Escondidos do Dinheiro aqui. Então aqui, primeiro episódio muito interessante, falando aqui que a sua verdadeira fortuna é a sua, o seu tempo e a sua liberdade. Esse aqui foi um dos documentários que me inspirou aqui, inclusive, né? a fazer o canal, tá? Então, assistir esse documentário várias vezes aqui, eu aconselho você é, assistir isso aqui, né? convidar sua família no final de semana. Pessoal, vão assistir um documentário, são 10 episódios, mas são 10 episódios muito interessantes, você vai aprender o que é dinheiro, e se você entender isso aqui, né? entender porque o Michael Malani, ele, ele explica, fala muito sobre metais preciosos, né? Bitcoin, uh, uh, ouro e prata, e se você entender o que ele quis dizer sobre ouro pra, prata, e você estudar o que é o Bitcoin, você vai ver que o Bitcoin é muito melhor, Pessoal, isso aqui realmente é incrível, tá? vale muito a pena se assistir esse documentário. Também depois tem os livros lá do né, o Bitcoin Standard, tem vários livros interessantes para você entender o Bitcoin. Aconselho muito você a fazer isso porque pode mudar a sua vida. né? Então esse aqui é o, é o recado que eu quero deixar para vocês hoje aí na, nessa quinta-feira, tá bom? Então pessoal... A gente está aqui agora, né? tô esperando esse pump da SP500 uh, a qualquer momento e também, obviamente, né? tô esperando um pump do, uh, do, do Bitcoin, tá? Esse aqui é verdade. A gente está esticado com preço, tá? Essa é a questão toda aqui agora, né? A gente está no que nem aquele filme de, de faroeste, né? A gente já esticou bastante, já está aqui os dois, né? Uh, querendo puxar o gatilho, mas está com preço esticado numa região de resistência importante, né? Então o que acontece? Vamos olhar aqui agora, eu comentei para vocês no vídeo passado sobre essa região de resistência aqui, né, desse nível, nível Fibonacci, né, que é uma região importante. Então, desse topo aqui, ó, até o fundo, na região dos 28.600, a gente pode ver aqui, ó, regiões de Fibonacci foram importantes. A gente testou aqui essa região anteriormente, né, a gente testou aqui, ó, lá mais ou menos no dia 16 de junho, né, e essa região de 2,3,5 meio também, ó, pessoal, é uma região importante também de de resistência que o Bitcoin foi testou aqui também. Né? Agora a gente voltou aqui, a gente rompeu essa região de 236 e está testando a região de 382, que é a região de 4.400 40 dólares mais ou menos aqui. tá? Então, essa aqui é a resistência importante. E comentando para vocês também aqui agora, né? Eu comentei no último vídeo sobre isso: a gente tem essa essa LTB aqui também, né? Que está aqui ó, bem próximo, né? Então, que seria próximo da região dos 42 mil dólares mais ou menos, é onde estaria essa essa, essa LTB. Né? Então, e também, pessoal, para complementar aqui, a gente tem esse topo, né? Esse topo aqui anterior lá de, de janeiro, né? Dia 8 de janeiro, que a gente fez a região dos 42 mil dólares. E além disso, a gente tem também o CPR mensal. Só para mostrar para vocês aqui também, ó, que é a região do R1 aqui, do CPR mensal tá? Que tá aqui agora nos 41.340 dólares, tá? Que vai ser também uma resistência para o Bitcoin, tá? A gente tem um suporte muito bom aqui na região dos 30, 35 mil dólares agora com a, o pivô central aqui do, do, do CPR, né? Então, essa região aqui dos 41.300 também vai ser muita resistência. Então, tem bastante resistência para o Bitcoin romper, né? Essa é a questão toda aqui agora, né? Mas, pessoal, a gente percebe que tem muita gente aí, né, shortando o Bitcoin agora, né? A, gente tem, a maioria do mercado tá acreditando mais uma queda do Bitcoin, que para mim é, é me surpreende, né? Obviamente a gente tem essa toda essa subida aqui que foi fora do comum, né? A gente tem aqui praticamente queda, queda, queda de ter essa pump muito forte, né? E nesse momento aqui que o banco central aí fala sobre essa notícia, enfim, a gente está numa região de resistência importante do Bitcoin romper, né? Então é aquela coisa, eu tô esperando aqui agora, porque eu, eu vou reagir o gráfico, né? Então, nem sei se eu vou conseguir dormir aí essa noite, vou estar acompanhando aqui os gráficos nesse momento, vou dar de olho aqui, né? É, porque vamos lá, pessoal, vamos olhar aqui o gráfico de 15 minutos, né? De uma hora, 15 minutos aqui, para ver o que tá rolando. O que, que eu tô olhando aqui agora? Obviamente, né, é bom a gente ficar de olho aqui, ó, no gráfico diário, a gente tem... Olhando o diário aqui, a gente está bem esticado, né? Então, vale a pena ficar de olho nessas regiões de Fibonacci, tá? Então, puxando aqui né, o fundo aqui, esse fundo que o Bitcoin fez até topo, a gente pode ver que todas as regiões são importantes também. Então, fiquem, fiquem de olho aí na né, região dos 36.500, tá? 38.000 dólares, seria bem interessante ficar atento também, tá? E eu acho que mais do que isso, pessoal, agora, que agora no curto prazo vai ser difícil o Bitcoin pegar, tá? Na minha opinião, tá bom? Eu acho que até a região dos 36 vai ser difícil, porque a gente está aqui... Bem bullish, eu tô esperando um pump do Bitcoin em qualquer momento. Vamos botar aqui o gráfico de 15 minutos para ver o que a gente pode é, encontrar aqui agora de oportunidade. Vou até puxar também o, o VPVR também. Ó. Aliás, o PVR encontrei a ferramenta. Para quem não tem acesso à ferramenta, eu vou publicar um vídeo mais tarde no canal aí. Como você pode ter acesso à ferramenta de forma gratuita, tá? Então não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, tá? ativar as notificações para você não perder. Eu vou publicar esse vídeo aí. Eu já gravei aqui, vou publicar o vídeo mais tarde aqui no canal, beleza? Então, pessoal, o que eu tô lendo aqui agora? Essa região aqui, ó, dos 38.300 dólares, é uma região interessante de suporte, né? Ah, que tá bem próximo dessa, dessa, dessa LT, LTB que vem... Essa LTB aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, mudar pro gráfico de 4 horas. Então, tem essa LTB aqui também, ó, que, que é laranja, né? Que a gente tem aqui ó, topo, uh, topo fundo, testando aqui também. Testou esse topo, né? Então a gente tem essa LTB aqui também. Que se a gente mudar, voltar para o gráfico de 15 minutos aqui agora, a gente pode ver que a gente testou também essa LTB, né? Que ela teve confluência aqui com essa, com essa, com essa LTA aqui azul do Bitcoin, né? Que vem aqui de trás, ó, tá? Então tô acompanhando essa LTA aqui também aqui agora, né? A gente também tem a outra, uma outra LTA aqui também é amarela, ó, vem aqui de baixo, lá de baixo também tô acompanhando essa LTA, certo? Então, assim, pessoal, qualquer retração do Bitcoin aqui agora, tá? Na minha opinião, é a oportunidade boa tá, para poder se posicionar aqui, tá? Seja no spot ou futuros, como você preferir aí, né? A região, na minha, na minha opinião aqui, a região dos 38 mil e 600 dólares, se o Bitcoin pegar aqui essa região, pessoal, é a região interessante de, de entrar aqui, né? De, fazer, de se posicionar aqui, porque a gente rompeu agora esse momento, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, Ascendente a gente rompeu para baixo, tá? Esse aqui é o primeiro, a questão que eu estou acompanhando, né? A gente também, além disso, a gente tem esse triângulo aqui, ó. Esse triângulozinho aqui menor, ó, aqui em cima, dá um zoom aqui e mostrar para vocês. Esse triângulo aqui também a gente rompeu para baixo, né? Então aqui estaria tá retestando aqui agora essa, essa, essa linha, né? Então a análise técnica mostra aqui que a gente pode, ó, a gente pode aqui, né, fazer um, ter um, ter algum tipo de, né? É... Consolidação do preço até um pouquinho mais abaixo pegar a região mais abaixo aqui para depois o preço subir tá a minha expectativa aqui eu tô com o viés mais altista aqui agora no Bitcoin não só por causa da notícia mas se tiver que as pessoas estão acreditando que o Bitcoin vai né a gente tem um long short ratio aqui também vou mostrar para vocês tá na região muito baixa aqui também né está aqui na região de de um né pessoal né Essas sardinhas aqui estão também comprando nesse momento né então para mim tá mostrando aqui que que a gente pode ter esse pump a qualquer momento tô querendo me posicionar da forma melhor forma possível porque aqui por exemplo ó a gente teve esse fake out aqui também né aqui nesse fake out pessoal né complicado de, de entrar eu tava esperando nesse rompimento aqui do, do que o Bitcoin fez eu tava esperando aqui um reteste um reteste um reteste aqui né o Bitcoin poderia até subir né? ele fazer um reteste aqui testar e daí sim poder fazer uma, uma, uma entrada né? eu sempre falo para vocês é... Entrar afobado numa, na, num rompimento como esse aqui, ó, é pedir tomar porrada, porque a gente pode ter esse, fake, esse tipo de fake out, né? Então aqui aconteceu exatamente isso. Então eu prefiro entrar num reteste olhando o gráfico de uma hora, tá? Com calma aqui para ver o que acontece. Obviamente não é sempre que dá pegar, né? Mas é a forma mais conservadora para você não perder dinheiro, beleza? Então aqui, aqui agora que eu estou de olho é o seguinte, ó, vamos. Vamo o que eu tô de olho aqui é o seguinte, essa região dos 38.600, tá? Vamos ver se o Bitcoin vai lá pegar isso aqui e fazer esse teste novo, tá? Eu acho que vai ser, é, enfim, não tô muito, muito aqui confiante. Vamos ver se vai pegar, porque antes disso, pessoal, é meio complicado de entrar, tá? Eu Sinceramente, a gente tá esticado com o preço, né? Então, esperando aqui uma retração. Inclusive, se a gente puxar aqui, ó, desse, desse fundo que o Bitcoin fez, que foi aqui bem próximo da abertura da semana, né? Vamos puxar aqui desse fundo que o Bitcoin fez, seria mais ou menos aqui, ó. Uh, a gente pode ver o seguinte, ó, até esse topo que o Bitcoin fez aqui, esse eu tô acompanhando esse topo aqui, tá? não tô acompanhando esse fake out, né? Então até tirar essa, essa LT, LTB aqui para não atrapalhar, e também o VPVR, a gente pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin foi testar, né? Ele foi testar a região de 618, ele foi lá, subiu, testou o 618, né? Que foi a melhor compra possível até agora, né? Nessa, nessa pernada que o Bitcoin fez, inclusive aqui foi testar de novo aqui né região de 50 por cento e né E agora aqui pessoal tá nessa região aqui em cima bem complicada que tá ruim de, de, de se posicionar né então eu tô esperando aqui testar a região dos 38.900 pode ser que isso não aconteça né então pessoal ou né ou é ter ou até aqui bolas né de poder botar entrar numa operação por exemplo de long né Vou puxar aqui de novo VPVR e botar aqui um stop bem mais longo aqui, né, para baixo, que também é arriscado abaixo dessa, dessa, dessa, dessa, dessa linha aqui, abaixo da região de 32 que é arriscado, não gosto de fazer assim, né, comprar mercado, Eu esperaria entrar aqui, retestar com uma região mais abaixo, ter um né, suporte, daí sim fazer uma, fazer uma entrada, essa aqui é a melhor, melhor opção, né, ou esperar esse rompimento, né, o rompimento aqui dessa, dessa, dessa, dessa linha aqui amarela, desse topo, desse, dessa, dessa essa LTB aqui, né, ou dessa, dessa linha região importante aqui dos 40.500 dólares, romper essa região aqui para cima, né, e fazendo o reteste, tá, seria melhor, melhor a ideia, né? a gente já testou várias vezes essa região aqui, ó, uma, né? duas, três, quatro, na próxima vez aqui que o Bitcoin for, for testar isso aqui, bem provável a gente, né, ter, ter o rompimento, né, mas é sempre arriscado aqui, enfim, então pessoal, é, tá complicado aqui sinceramente para operar o Bitcoin tá nesse momento eu tô esperando aqui um pump, eu tô aqui com viés autista né é, não é o pessoal fala até para mim, pô André, tá sempre com viés mais altista. sim porque eu acredito que o Bitcoin é o é melhor ativo do mundo né então qualquer oportunidade aqui de acumular Bitcoin né, entrar numa, numa operação aqui é, de compra Bitcoin, eu acho que é sempre uma, uma, uma boa ideia, mas aqui nesse momento pessoal, a gente está esticado com preço, tô esperando aqui né uma uma possível tração que tem um pouquinho mais abaixo vamos ver se, se que vai acontecer se não acontecer eu vou entrar aqui no rompimento né esperar um rompimento e tentar né buscar aqui comprar Bitcoin de repente pode ser por exemplo a gente fazer um fazer um vamos puxar aqui o vpvr também ó desculpa o CPR a gente poder testar essa linha do, do CPR mensal né a região aqui dos 40.300 né fazer um reteste aqui nessa região que dos 40.500 daí sim com suporte a gente poderia tentar aqui entrar enfim né e ver se que que, que esse Bitcoin consegue romper essa essa LT essa LTB que eu comentei para vocês né então, é isso. Tá, pessoal? Não sei se o vídeo ficou muito organizado aqui, tá? Tá um pouco bem... Tá bem difícil operar Bitcoin. Estou aqui acompanhando, tentando aqui... É, desde que eu fechei uma operação lá na região dos, dos 35 mil dólares lá, tá? Eu não, não, não tô, tô procurando aqui a melhor, melhor entrada aqui agora. Obviamente, acumulei bastante uh, Bitcoin aí, uh, né? Ao longo desses, desse tempo aí, nos últimos 30 dias, pelo menos, acumulando Bitcoin. Conforme eu comentei para vocês aí, né? A gente... Eu acredito nessa fase de acumulação do Bitcoin, né? As baleias estão acumulando Bitcoin, vem comentado para vocês aí, inclusive no, no, no, no, no grupo Telegram, tá, pessoal? Então, a minha na minha opinião aí, tá? Quem não tá posicionado com Bitcoin, não, não tá com. tem Bitcoin no portfólio, na minha opinião, tá cometendo um erro muito grande, tá? Isso pode ser um erro muito. Assim, pode custar muito caro, tá? Então, minha recomendação para vocês é ter Bitcoin no portfólio, porque, pessoal, com todos esses problemas que, que os bancos centrais estão gerando, né, o Estado, enfim, a forma que eles estão gerenciando o, o, né, o dinheiro das pessoas, né, então, basicamente, estão tiram o dinheiro da maioria das pessoas, né, isso que eles fazem, da, da, imprimindo o dinheiro, enfim, a, dando incentivos para quem não precisa. Então, assim, ter Bitcoin, na minha opinião, é, é realmente obrigatório, tá, pessoal? É isso que eu quero dizer para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então, amanhã eu vou fazer uma análise mais aqui detalhada do Bitcoin, se possível aqui, um possível rompimento para a gente poder achar uma operação, uma entrada legal para o Bitcoin. Eu estou aqui agora ansioso aqui esperando o próximo movimento e eu acredito que esse movimento aqui, pessoal, né? Um movimento forte aqui para o Bitcoin. Mesmo que a gente tenha aqui alguma possível retração, né, a gente vai ter um movimento daqui a pouco muito explosivo para o Bitcoin. Essa é a minha expectativa, tá bom? Então, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative todas as notificações e a gente se vê em breve. Um abraço!